Nopa, então, a vida nem sempre é composta apenas por coisas positivas, também existem coisas negativas dentro dela. Sentimentos, pobreza, injustiça, depressão, azar, hipocrisia, muitas coisas que são tristes e nós temos que suportar durante a vida. Mas nesse tipo de coisa, só vai entender a dor de sofrer quem realmente passar por isso. E nesse vídeo, o assunto é sobre algo que se encaixa exatamente em tal, transtorno bipolar. O transtorno maníaco depressivo, ou mais conhecido como transtorno bipolar ou bipolaridade, é uma doença psiquiátrica onde a pessoa sofre de dupla personalidade e alterna entre elas de forma imprevisível. Geralmente as pessoas associam um transtorno bipolar a uma pessoa que se você faz uma piadinha pode depois ser um monstro e partir pra cima e te matar, mas não é bem assim. A pessoa pode alternar entre as personalidades sem que haja nenhum estímulo. E nessa alternância, tudo é uma questão de 8 ou 80, pois seus sentimentos são muito acentuados. Ou está em um estado neutro muito desconfortável, onde ela prefere até a tristeza ou está em depressão, assim como ela pode ficar muito feliz ou muito triste em questão de instantes, podendo ficar até semanas muito feliz e semanas muito triste. Geralmente, o bipolar demora para descobrir que sofre do transtorno, sabe o porquê? Isso se deve ao fato de que a pessoa um dia começa a perceber que é bipolar, mas não procura ajuda psicológica ou psiquiátrica, mas possa se aceitar e nem mesmo faz o diagnóstico, ou então ela está super triste com isso e toma a decisão de que vai procurar ajuda, mas de repente alterna de estado e fica super feliz, Pensando que talvez isso seja bobeira. E até mesmo algumas vezes passa a ter medo de buscar ajuda profissional. Tem muita gente que diz. Mas todos somos bipolares. Todos temos picos diferentes de felicidade e tristeza. Isso é verdade, mas nem todos sofrem de transtorno bipolar, que é uma coisa diferente de só ser bipolar. Se não fôssemos bipolares, praticamente não tornaríamos de sentimentos e não ficaríamos nem mesmo felizes sem ter um motivo. Mas quando uma pessoa sofre de transtorno bipolar, esses picos são mais altos ainda e podem acometer não só a vida pessoal, como a vida no trabalho, a vida social e acarretar em muitos problemas. Como esses sentimentos são muito acentuados, vamos supor que você sofre de transtorno bipolar e acabou de conseguir um emprego. Você tá muito feliz, mas fica muito triste depois e com essa tristeza o que vem na sua cabeça irracionalmente é que se você largar o emprego, vai poder fazer mais atividades pra ficar feliz. Com isso você larga a sua única fonte de renda e apobrece, ou então você tem um sonho que está prestes a se realizar, mas o transtorno bipolar bate na porta e te faz pensar que não vale a pena. Então você larga seu sonho, mas depois se arrepende de ter largado, porém foi um caminho sem volta. Deu pra ter uma noção? E você, sofre de transtorno bipolar? Now you know where to go when you feeling kind of blue. It's gonna be all right. It's gonna be all right. Vitor. da live. Dá oi. Da... oi pra live. O que da Gaze? Dá oi pra minha live. Ah, <risos> tô vendo óbvio muito live. baixo. Né? live. Dá oi pra minha live, tá. <risos> Live? Ah, a transmissão. Não, não Fala transmissão de tela, tá é a transmissão É... eu vou falar oi pra live? Só pra ah, falar mesmo, é a... uma chance única, que você nunca mais vai ter depois ah, disso. Ah, tá, não é a transmissão, é... Não. É literalmente uma live, É literalmente tá... uma live. Ah... <risos> dia. É? Quero... Não, vocês então, conseguiram tá o oi do O mas... Que? Ele ficou tímido e saiu. Meu Deus. Eu que tirei ele. Ah, você voltou ele no calabouço, oh, Vitor. <risos> Gente... Tchau. Tchau. Só isso, com meu amigo? A Mija gelado. Já... Já gelado. Mija gelado... Salve. Ah, puta que salve, reparo. Reparo! Não reparo! Psicopata! Ó, oh, ficar neutro. O que vocês estão fazendo aqui, hein? O que vocês que estão fazendo? tem cara de motel aqui? Tem cara de motel? Vai embora, vai! Sai! Sai da minha cama! Aqui só... Ai, meu Deus, eu tô emocionada! eles crescem tão rápido? É que eles crescem tão rápido? Eu me emocionei. Cara, eles crescem muito rápido.